Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos do canal, meus queridos. Eu tô aqui hoje ó, com o Chico. Você já conhece ele de um vídeo lá atrás, né, Chico? Já. Um dia você tava mexendo nas lavagens ali, nós estava gravando. Isso! Se vocês for buscar no canal aí, pessoal, é só colocar assim, ó. É, Dona Zefa, você vai encontrar lá, que é a mãezinha dele. Aí, nós estamos aqui hoje, mais uma vez, passeando. Madalena tá lá pro meio lá, ó. Tá lá pro meio. Pensa numa pessoa que gosta de mato. ó. Aí eu vou ter que dar um, um jeito de passar ali naquele arame ali e vou lá Porque ela tá encont ela encontrou um pé de atemoia, Chico, lá O Dona Zefa deu um uma atemoia para ela, pessoal E ela tá lá Eu vou dar uma chegadinha lá para gravar a Madalena comendo essa fruta Gente, roça é isso aqui, ó Um pouquinho de chuva que Deus mandou, ó Olha como é que o verde já tá É Ô Chico, isso aqui o que, que é? Aí esse remédio, isso aí é uma folha que você faz É o um remédio para penelão ah, rapaz da família do capim santo, isso. né? isso você freve, faz aquela esqueci coisa. o nome dele Ô, Madalena como é que chama é Madalena? que não é, que não é capim santo que, que é. espanta o penelão citronela isso citronela é. aí, ó ali, é ó e a Madalena ó foi ali no pé de Atemoia Zezinho levou ela lá, ó oh. O Zezinho é esse aqui, pessoal, você ele, já conhece ele, também. Ele que ó. tirou pra mim. Vocês não estão lembrando dele, mas agora você lembra aí. Ah, ele que tirou para mim. Aí eu fui lá no pé, que essa aqui estava na pia. Aí eu pedi para comer. Ele falou, não, vou levar você no pé. Tirou mais duas para mim. E eu vi lá de onde ele tirou essa. Vem, ah. ele é novinho, Cícero, mas está carregadinho, olha. É, mas é aquela história, né? É o capricho do, do, do lugar que foi plantado, né? Olha aqui, ó. Eu olhei e falei. Olha, eu já sei onde adotou. ele tirou. Ele tirou daqui, ó. Olha. É verdade, <risos> verdade mesmo. <risos> e na hora que eu bati o olho, eu vi. Ali, ó, tem uma ali que o passarinho comeu. Ai, passarinho se alimentando, gente, ó. Que belezinha. Aí o, o, o animal também pode se, se, se beneficiar. O pássaro. deu bastante goiaba esse pezinho de goiaba. Olha que pé de caju. Gente do céu, hein, Chico? Que pezinho de caju abençoado, hein? Ah é? Tem dois. Tem três, Olha quanta temoia pessoal. Dá uma olhada em quanta temoia. Que louvado seja Deus por esse pé de fruto, viu? Nada Aqui, madeira o que você gosta? Acerola. Acerola. E olha aqui o que eu gosto. Acerporco. Não é acerola não, é acerporco. Ó, oh, botaram botar uma Sei cerquinha elétrica ali para eles não virem para cá. Aroeira. Essa aqui é uma aroeira, pé de aroeira. E grande, hein? Pé de aroeira e grande. Olha ah, é outro lá. Deixa eu passar hum. para cá. Gostosa? Tá, tá uma benção, rapaz, Tá uma benção. Muito bonito mesmo. Sim. Ele falou que... E todos, né? Aqui, ó. Eu falei para ele, mas você planta a muda enxertada? Ele falou não que assistiu no Globo Rural é, planta um perto do outro tá e poliniza ah vai polinizando é, é, é. que a abelha vai ali é. e vai nesse daqui, vai aqui vai todo né? uhum. e todos Aí ela vai tirando coisinho olha ah Zazinho ah, você não sabe eu amo goiás. você não sabe não, como é que, que qualquer fruta ela gosta mas são duas que ela é apaixonada é a melancia se largar como uma sozinha é, não, se deixar, se eu não cuidar, eu não como. E, e, e goiaba? E goiaba, olha lá. Coisa mais gostosa do mundo, é melancia. Eu gosto. Rapaz, quando pega aquela melancia de pé de Marília, umas grandonas que tem lá, se deixar, fi. Eu fico só na saudade, Chico. Aqui em Pirapó, tem um cara na entrada, daqui para lá, passa o um posto de gasolina aqui. Desse lado aqui, o cara vende essa semana. Eu fui buscar a mulher em Pirapó, eu ia comprar um ano. Vim lembrar, já tá chegando aqui, tá? Ah, aqui. esqueci. a cabeça eu. tá, fica. Assim, ó. <risos> aquele cara da caminhonete que tá vendendo. Pistou uma é. melancia boa. Aí, Não, imaginando. É assim, ó. Melancia. E é gostosa, né? Nossa. Macia. Olha, pessoal. Olha, já tá tendo. Que belezinha, ó. E o mais interessante não, é que não tem nada de agrotóxico aqui, ó. Tem não, tem não. Ó, ó. A boca tá cheia d'água. Você quer ver eu tomar suco legal? Quando começa a carregar esses pedaceróides, esses aqui, ó. Tem lá, lá atrás. Mas eu tomo todo dia, todo dia. Que delícia. O, o, o médico falou que não, não existe uma vitamina igual a aceróides. Hum, docinha. eu vou, eu vou, eu vou batendo eu, elas não. e vou pôr no, na, na geladeira, entendeu? Depois só. Chico, de um menino. Menino. Ô, oh, caramba, você é sobrinha aí, rei? Que... Joaquinzinho, okay. tô Estou no Paraná Foi de mudança? Estou mudando para lá O Zezinho também estava lá Lá em Porto Rico Mas mudaram para trabalhar Para trabalhar Deu tão uma moção também já, né Chico? O outro já tá assim, ó. Então? Que andava, aquele que andava peladinho? Isso! <risos> eu, eu lembro dele Que ali parou hum, muito bom ainda e, e o outro está um. E ela, e ela saiu aqui do incomum com a mulher dele? Chegou lá, lá com o serviço também, no, no superviado Grava mil e cem aqui, lá grava mil e aqui, Bom, né? Bom E pessoal Dá para você escutar o barulho do vento, né? Agora eu não sei o que está acontecendo no mês de setembro desse jeito, ventando é, é, assim agosto, venta agosto quase não está é, ventando mais? É mais, é, agora é setembro E a minha trabalha minha tá lá na casa do seu Vitório Do comboio hum. Três anos já Aí, esse aqui que faz vassoura, não o que faz vassoura. O aqui, ó, alecrim não é esse aqui? Não, esse aqui chama da chuma. É o, o, o alecrim, daqui. Nós vê ele, o que nós faz vassoura. Olha ele lá, lá pra frente o capim. Ó, ah, tô vendo. Você lembra aquele que nós faz aquelas vassouras? Dele? Agora eu tô vendo lá na frente, bem lá é. na frente. Não dá para dar zoom, mas tô vendo. E ali tudo ali é capim, cana para é o galho. Entendeu? casaco tá dando fruto nesses pés de. Bando de Tá, olha lá. Só que já deu, os tucano não deixam mais. Começou a sair assim, e já engole de uma vez. Já tava tava comentando, pessoal, que aqui não tinha tucano. Agora deu para aparecer tucano para cá. Uns oito, quando aparece. Oito. O cartibano começou a ela para tirar, que eles engolem e faz tudo, ver Come. Come mesmo. Eles <risos> é. não dão chance mesmo, não. Não. Passar no ninho, então, não fica um. Não. E os ovos engolem tudo. Come. As pombinhas estão botando por Sim, aqui, ó. 909. Quando você dá fé, só o no chão, eles vão lá e engolam. Se, se não tirar eles da, da região Rapaz, de boa, eles cara. acabam com tudo. E o pior que o céu daqui tá a coisa mais linda do mundo, nesse pé de viagem. Ô Chico, quantos pezinhos que você plantou aqui? Tá tudo bonitinho desse jeito de caju? Caju? Ó, oh, tem um aqui, dois, dois três, três, três, quatro. Deixa eu ver pra lá: três, quatro, seis, cinco seis, e seis, sete pés. Sete pés, é. pé. e por isso que eles estão bonitos é tudo perto de um do outro mas gente, nós, eu não sabia disso olha que eu já tenho aprendido muita coisa é, boa mas não sabia disso não porque a abelha senta naquele lá vai polinizar o próximo é, vai sentar no vai, outro é. e aí sempre vai ela rodia tudo, né? Eu oh, Chico, eu lembro disso aqui quando isso aqui era só pasto e, não, e, e, e, e morro você lembra oh, que isso aqui era o um morro? lembro lógico que eu lembro e aqui lá, né? você lembra? aqui gente quem é que conhece esse fruto aqui, ó Madalena dá uma olhada aqui, Madalena quem? ó Machixe, gente, Nossa, ó. Só faz tanto tempo ó. que eu não vejo um pé de machixe. É, agora isso que já tá passando para tirar semente só, né? É, Eu vou tirar um depois e pode colocar lá. Machixe, eu olhei por acaso no chão e vi. Olha só, Tem gente que fala pepininho, né? É, uns que falam pepininho. Os pés de. Banana? Você pode ou pé de. Vai deixar esse cupim, é, vai deixar esse cupim embora não? Hein? Vai deixar esse cupim crescer mesmo? Não, mas eu é matei, olha, eu matei dali, ó. Isso aqui é bom, sabe para fazer tá o quê? Fazer, ah, isso aqui tá vindo. fazer fogão é. a lenha é. Você pega isso aqui, você quebra e faz o fogão a lenha, não precisa de mais nada, só isso Você vai pescar, você chega, espera lá... aí Você pega, mete um enxadão, pega o um pedaço assim. A belezinha Joga dentro né, tá? peixinho Olha que belezinha é. Abacaxi, uma moitinha de abacaxi. Eles plantam mesmo e onde planta dá. Olha só, olha que pé de jabuticaba também. Quando ele começar a produzir, ou já produziu? Já, produziu já? já? Produziu... Ah, lá, tô, tô vendo, tô vendo aqui, ó. Já tá produzindo. No final do ano já tem. Já tem. Não, Que é verdade. É por isso que a gente, no meio do mato, rapaz, é outra vida, hein? Lá está nosso, nossa casinha sobre roda. E olha, que fazia tempo que eu não vim aqui na casa da dona Zef e agora continua criando os porcos normais lá, Zé. Tá tá. Mas minha mãe acabou com a chuva. É, ah, não adianta, mãe tá velha já. Sim, não adianta, tá cansada, Ah fica enfim abrindo esse chiqueiro aí com um monte de porco da não, tem que... mas continua vendendo bem. Ah, semana passada acho Chico matou cinco mas vende bastante vende bem, né? esse está lá dentro, no corredor e ela de fato deve ser de descanso mesmo essa mulher nunca parou? Ah, ela ficou doente aqui estava lá no Paraná, estava preocupada ela fica mesmo? a minha mãe mesmo, minha mãe dá um alerta que ela não está bem já deixa a família toda e aí, daí tinha que cuidar dos pôs O um metro falou assim, ela está com ansiedade tem que tirar ela um pouco de lá, né? não porque não tava mexendo aí? Ah, ao contrário, então? <risos> tava, ou seja, ficando doente porque não tava trabalhando. Porque não Teimosa que só ela? Ela, ela fica roda para tudo quanto é lado. E quase não tem espaço aqui para trabalhar, né, velho? Eu lembro disso daqui, ó. dia ela tava brincando de esconde-esconde. O rapazinho resolveu arrumar um lugarzinho para entrar aí dentro. Tinha uma cobra. <risos> ela é de calor? Nossa! Só via tava a tábua velha voando pra cima e ele correu e ela tava dormindo, né? Naquele entrou ele não viu mas estava tava dormindo, foi a sorte dele. Esses pau aqui, ó. É. No verão elas entram para dentro. Pega de Você não me ama mais não, é? <risos> não, eu amo a goiaba. Ah, goiaba. Não, o quê? Se bobear? Eu amo mais a goiaba? <risos> brincadeira, gente. Eu sei que é brincadeira. <risos> Nós sabemos que é brincadeira. Se fosse na época da goiaba, assim, isso mesmo? Hum, hum, só era ali, ó. Ali era ali beira brejo, deu calor já. Beram no brejo, era é lotado. Mas esse ano não foi no pigoada não. Muito seco, né? Essa, essa aqui tá, tá boazinha. Pode comer. Aqui tinha um ó, é porque é, os passarinhos comem. Ainda bem, né? É. Olha a passarinha comendo aí, ó. <risos> a passarinha comendo aí, ó. Passarinhona. Eita pomba. Vamos pra lá, nega. Eles gostam muito de Aqui tá bastante frita. Mas esse ano. chuva. Olha um pezinho de câmera. Eu tava atrás de um pezinho de câmera desse aqui. Onde é que ele tá aqui, ó? 600 km de distância. Lembra que eu tava precisando de um desse, velho? Acabou machando. Ei, meu amigo, eu lembro disso aqui, hein? Isso ajuda numa casa, né? Olha o outro aí. Isso ajuda numa casa. Olha que beleza. Olha ó oh, é, Que viga Muito boa É, trilho ou é, é uma opção? viga mesmo É viga para fazer grandes construções é. né é. Eu acho que está mais para ir Do que para U Rapaz do céu Aí é bom para quem, quem gosta de trabalhar mesmo. Deixa eu visitar aquela comadre ali um pouquinho Olha ali Deixa eu ver a carinha dela aqui como é que ela tá. Prenderam você aqui. Ah, você tá de pintinho. Você tá de pintainho. Fizeram um, uma parede de telha e prenderam você aí dentro. Mas por que será? Será que é para o gavião não pegar os filhotinhos? É para o gavião não pegar os filhotinhos, é? Tô desconfiado que é, porque se o gavião baixar aqui, ó, não fica um aí, ó. Viu, nega. Se o gavião chegar aqui, você não vai ficar com os não, eu já sei que tem gavião aqui, mas não vai pegar não, você está bem guardado. Deixa eu dar uma passeada aqui, que eu amo isso mesmo, né? Dar uma passeada aqui para mim ver como é que tá. Aí, gente, até o cheiro me, me deixa feliz, viu? como eu gosto desses ambientes assim. Isso que não gosta, né? Quase que eu coloco a minha mão no murinho. E não ia acontecer nada, não. Só isso que ia acontecer, ó. A galinha acabou de deixar a lembrança dela aqui. Quase que eu boto a mão. Vai gente. Beleza mesmo? É? Como é que vocês estão? Tá indo? Tudo bem? Tá ótimo ainda? Beleza? É. Verdade mesmo? Vamos ver o negócio aqui. Dá uma olhada aqui o lugarzinho que eles matam o porco, ó. Tá vendo? A marretinha. A tábua. Então diminuiu a produção de porcos, ou seja, a criação de porcos. Galinha. Cara. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Eu não tenho comida para vocês, não. Não, não tenho comida, não. Na hora certa a comida vem. É, agora eu não tenho comida, não, tá? Pode descansar lá que não tem comida não. Depois dona Zefa atrás trás. pescoço pelado. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Ó, o bom da roça é isso, né? Ó. Vocês estão olhando ali, ó. Tem ali. Ó, olha lá, ó. Olha que beleza, ó. Todas bonitas, ó. Dá gosto ou não dá, pessoal? Olha lá aqui. E um vento gelado, gente. Pra você ver, viu? Olha o dono do terreiro aí, ó. Olha. olha o dono do terreiro. Fala, Esporudo. Dá um tempo aí para nós conversar um pouco? Espera aí. Espera aí, rapaz. Dá um tempo aí, camarada. Você não quer não? Tá bom. Fazer o quê? Você não quer, não quer. Eu estou aqui debaixo desse pé de fruto de fruta, que eu não conheço dá uns frutinhos verdes que eu não imagino que seja, vou ter que perguntar porque eu fiquei curioso agora, deixa eu ver se eu acho uma fruto aqui no chão, para eu mostrar para vocês por estar verde talvez ah não, tem um ali ó. não ficou conhecendo não, dá umas flores amarelas por sinal, muito bonitas as flores e um frutinho verde assim, ó Mas tá, tô achando que não é comestível não, viu? Olha ah, a flor aqui, ó. Deixa eu ver se ela é cheirosa. Não, não é ver não, né? É cheirosa sim. E muito perfumada, viu? Ó. Vou perguntar pro Zezinho. Que, que árvore que é essa? Ô, Madalena, pergunta pro Zezinho que árvore que é essa aqui, ó. Que árvore que é essa, Zezinho? Não, né? Dá, dá, um, dá uma flor perfumada, rapaz. Meu Deus, mas é cheirosa demais, bem. Então, eu não tenho ainda autorização para ir lá alimentar, hã? Será, né? Ó, a flor dela. A flor dela. A flor dela. Gente, se alguém conhecer Coloca nos comentários por gentileza Porque não, o Zezinho falou que não conhece Talvez quando ele mudou pra cá já tinha, né? Olha bem Cheira pra você ver Hum, cheiro de mel é, é cheirosa, ela é bem cheirosa Né? Eu olhei de lá, vi aquelas flores Amarelinhas, assim eu Falei, tá caindo umas flores ali eu Vou lá ver o que se trata E é essa árvore aqui Ah, não sei, a Madalena me perguntou se aquela plantação lá é batata, eu não sei, mas ali Madalena, você trabalhou ali também né, ali nós colhíamos amendoim para a família do Canichimba, e ali tinha um Eucalip. olha ah, eucali... que belezinha, eles estão cuidando disso aqui com muito carinho, o que é muito bom, é muito bom mesmo, fico feliz de ver que eles venceram. Esse pessoal da Dona Josefa vieram do Norte. Vieram é de um lugar chamado Tuparetama. E, e quando chegaram aqui. Quando chegaram aqui. A gente. Pegou uma amizade. Tão bonita, mas tão bonita. E até hoje a gente tem essa amizade que. A gente conserva, né? Ó, bem. olha o que tem aqui, ó. Jurobeba. beba gente, ó. não sei você que eles não estão colhendo? E o pé tá carregado, ó. Ó. Ah não, se ela não quiser pegar para comer, eu vou pedir para ela, porque isso aqui eu amo. Olha outro pé lá. É, é verdade. Eu vou conversar com ela, Zé, porque não dá... É outro pezinho gente. Ah, a gente pezinho. não gosta. Ah, então eu posso colher, ah, só falar que pode. Lá. Lá. É meio, olha Sim, só. Ver a é verdadeira, agora. né? Verdadeira, porque é, porque a... eu não me lembro qual que é a diferença. Mas onde eu tô tem sinal de internet, eu vou pesquisar. Eles vão saber se é verdadeira ou a é falso. Talvez é por isso. Pois é, gente, agora que eu me lembrei, esse celular que eu tô utilizando para gravar, ele não tem chip. É, e a gente deixou o outro lá. Eu deixei o celular lá no carro, então eu vou ficar sem saber se é verdadeiro ou não, mas depois dona Zéfa me fala. Olha que belezinha que eles cuidam. Dona Zefa, é. é? Não, eu ia falar que a outra represa é aquela, né isso. É, essa represa aqui a gente já conhecia, né? Não, bem, nós conhecemos aquela lá não não essa aqui nós é nós, nós, é. Duas. Mas nós conhecíamos essa aqui. Lá não, era dele, né? agora, não é. agora faz parte é de fato aquela lá a gente pescou Eu nela mas que é, que é, é é pelo que falar isso aqui mesmo Tem uns cupim aqui sarado hein? olha o tamanho disso Uma coisa que eu não estou vendo aqui, gente, mas que tinha muito no meu tempo de menino era goiaba. Ali tem um, ó. Ah, nós vimos, saímos lá da cidade, né? Da onde minha mãe morava, minha mãe mudou agora para uma casa melhor. Aí nós saímos, ó, cuidado com essa lata aí, bem. Nós saímos de lá no tempo de goiaba e descimos beirando o um riozinho para comer dessas goiaba nativas, tá vendo? Pra comer isso aqui também, né? Ó. Ah é. Comer banho de macaco. Nós subíamos, nós subíamos no pé. E quando a gente encontrava um pezinho retinho, retinho não, assim. Que nem esse, nós subíamos para descer. para ele entortar e a gente descer. Aqui não aguenta peso não. Não, isso aí não. E eu tô gorda, né? Se eu aqui, <risos> ele quebra. Você tá gorda? Você tá Você tá gorda? É. Então eu tô o que? C. tá forma? Tem ah, em forma de quê? Palito. Ah, de palito. Tá certo. Fazer o quê? Ela tá falando. É, de fato Pode eu tenho Eu tenho, eu perdi uns quilos aí, já sou magro, né? Perdi uns quilos aí por motivo. Vai motivos particulares? Vai e... e agora tem que recuperar. Mas isso não tem. É. Eu amo você do mesmo jeito. Eu amo você, magrinho, gordinho, carequinha, com carequinha. cabelo, sem cabelo, bigode, sem bigode. Não, sem bigode, não! Por que não? <risos> não, eu, eu não quero sem bigode. Não. Por que não? não? Ou, tipo, vira pra cá assim. Vira pra cá assim? Vira pra cá assim? Vira pra cá assim. Ah, lá que fundo bonito, ó. Fundo musical bonito, ó. É isso aqui eu fecho os olhos, porque solta na minha cara, ó. A minha cara hum. La, vendo... mas, mas lá para trás também tá bonito Olha lá ó. Ó. Ó. Assim. A para trás também tá bonito aqui verde lindo é? né? Né? né? Né? Era essa planta Ou melhor É Dessa planta nós fazíamos vassoura Alecrim, alecrim Dourado que nasceu no campo Sem ser semeado É a mesma no Não, achou bachuma é aquela rasteira Aquela de solo praticamente Isso aqui é, que é o alecrim que Alecrim fazer vassoura. Ah, um pezinho de pinhão, gente Quantos anos que eu não vejo Minha vovó falava assim Cicinho, falava, oi vó Oi não, oi não, que se E a boca já ficava sem um dente Senhora, vovó Pega o cestinho vai colher pinhão que eu vou fazer sabão Aí eu ia lá nos pés de pinhões, que chique né Aí colhia os pinhões para fazer sabão E dava um sabão fora de série. eu ajudava a minha avó a fazer Por isso que eu gosto de fazer sabão caseiro até hoje Só que agora eu não uso pinhão né Uma pena Uai, você gosta tanto de esqueceu o nome? Aqui para cima, é vamos seriguela? ver se você lembra? Essa é a seriguela. Então, olha, olha só o galho, galho, galho que ele deu onde ele vê o tamanho disso. Olha que tá molinho o galho, ó. Que ele prendeu para cá, ó, Tá é. pesado. Vai é pesado? Tá? E já, já tá vindo fruto já. E tá tudo hum. né? cheio de florzinho. Já tem fruto já aqui, ó. Cheio de frutinho. Aqui, ó. Aqui, aqui ó. a frutinha aqui, ó. Mas ela tá com. Ah. Ela nasce com. Essa aqui é seriguela mesmo? Hum? É seriguela, é, lógico que é. Ela tem, ela tem espinho. Minha querida, aqui em cima aqui, ó. Ela tem espinho. Aí, ela ó. ó Olha o caixinho que bonitinho aqui, ó. Então, mas ela tem espinho, nunca ah, vi. Olha lá. Você viu que tem um espinho? Tem. É cheio de espinho. Isso é pra ninguém curiosinho pegar é. ela antes da hora. Saímos aqui pelo fundo da casa do Francisco, a gente chama de chico. Olha o vento, olha o vento. Olha não, escuta, escuta o vento. Olha outro cupim. Cupinzeiro. Que o meu aqui no cupim? Tô vendo só galho de goiaba. Esse aqui cima não deixa vou ver quase. Aí, aí. Mas o que isso quer dizer com isso, você perde o pé do cupim? Do copinzeiro Do, do, do copinzeiro Eita, nós, hein Olha lá, dona Madalena Ô, senhor Luiz Que nós tivemos o privilégio E o Kevin Que nós conhecemos lá no posto do Lelei Um abraço para vocês aí, meus queridos amigos Um tchau da Madalena É, o nosso amigo Paulo Basile para qualquer dia desse está passeando com a gente também. E o seu Reginaldo, lá de Cabo de Santo Agostinho. A nossa querida lá de, de Magé. Betty. A Bete a mamãe dela, que eu não tenho, não tenho falado mais esses dias. Estou com saudade da senhora. A Bete. E a outra que eu esqueço o nome dela, bem? Meu Deus, meu Deus. Não, lá de Magé também. que Tem um fogãozinho a lenha na casinha dela. Que a não, tem... é a, Geane. a Geane, é. Geane, lá de, de Magé. E é magia, ué. Não. Aqui agora eu vou apresentar a academia. Academia na roça. Olha só. Os pesos para ficar forte. Para os homens ficar fortes. Olha lá. É, são corajosos, hein? Aí Olha ó. Ó, os pesos que eles fizeram aqui. ó. ó. Aquele ali é parrudo, hein? Okay. Esse aqui acho que é o mais pesado. E embaixo de um pé de manga. E também tem mangas porque é pé de manga então tem que ter mangas aqui ó A academia assim deles aqui ó tá vendo que já, já tem que já é mais moderno é mais charmosa ó oh, rapaz tá pensando que nós da roça também somos atleta olha ah que beleza senta lá dona madalena você é. vai aguentar puxar você vai aguentar, ah, vai aguentar puxar assim ó mas senta lá porque sua coluna torta não vai ficar nada bem Não dá pra sentar nessa Ah é verdade, esqueci desse detalhe E debaixo de uma natureza dessa aqui O que, que você quer? Então, onde será que ele tá enfiado no meio desse verde? Eu não sei chamar o louro. Louro! Louro! Cadê você, louro? Pé, pé louro! Ô, bem, onde é que tá galinha Você conhece, é. né? Né? É só drogar aí no pé de... de árvore que você conhece, ó. Aí, ó. <risos> Vai adubando a terra enquanto ela descansa. Vai adubando a terra. É, Madalena, morreu o pé de cajamanga. Então, que judiação, né? O pé de cajamanga. Ficou só o pé de. O pé Lava de, de pichilobe. Pichilob. Mas tá tão alto o pichilobe. Mas tá carregado, irmão. O que o Data vem ali com o pau na mão? Eu acho que é caro mesmo. Vai fazer o eixo da carriola? Você vai fazer o arruela aqui, gente. Ah, tá da mulher, sei lá. Só que eu tô secando, né? É. Ó, Você tem que cortar isso aí? Ó, tem nada. Tem que Porque cortar? Eu não tenho chadeira, é, vai mano, cortar na mão. Eu sei, eu vi. Vai cortar na serrinha. E na serrinha, serrinha, né? E o coleguinha. Vai, negocio. Ah, mas se tiver boa vontade, que galão, é que eles têm carro mesmo, mas o menino levou, né? Eu vi lá, Vamos. tem mesmo, mas não tem aqui. Que precisa então, tá até o gatinho está tomando sol. Olha que sossego! E é um macho, hein? O pessoal, estou tentando fazer amizade com esse cachorro aqui, mas ele não está me dando chance. Viu? Olha lá, ó, ó, já levantou, ó, ó, ó. ó. E é uma raça boa de fazer amizade, ó. Mas não tem jeito. Eu vou chegando perto é que ele faz, ó. Ele já tá vendo você de fora. É, mas na cara dura ainda. Vem cá, vem, vem. Que fi o que ele tem nada não. E você do bigode? Ô do bigode. Ô do bigode. E o você? você já é mais fácil de conversar, né? Hum? Você já é mais fácil de conversar, né? Aí o rabinho concordando. Aí quando faz assim você vai devagar, não pode ter pressa. Vem cá, vem. Dá uma cheiradinha na minha mão aqui, dá? dá uma cheiradinha de leve. Cheiradinha de leve. Mordida não, não quero mordida, quero uma cheiradinha, hein? Hein? Ei, ei. Dá uma cheiradinha aqui. Quer fazer amizade. Hã? Dá uma cheiradinha aqui. Aí cheirou, pessoal. Pronto, já ficou. Oi? A Madalena tá me chamando lá. Agora eu não nós trocar uma ideia, né? A Madalena tá me chamando lá. É. Fala, dona Madalena. Tem alguma coisa de bom aqui dentro. Tá me chamando. Olha, olha. Olha a Madalena já com arte. O oh, gente do céu. Quanto tempo que eu não como isso? Tripa aí? É, fígado? é, o, meu. é o Pito. É bucho. É tudo. Aí, para quem não gosta, deixa para mim, tá? Ah, e tu gosta? Pra quem eu, não gosta. Eu fui, tá, eu digo, eu vou pôr pro, porque O Bina não trabalha, não, não, não, não leva a comida pro serviço, mas esses dois dias ele tá aqui. Sei. Aí eu digo, eu vou tirar do congelador, vou deixar aqui, porque amanhã cedo eu faço para poder chegar. Se hum, hum, hum. vocês chegaram, agora eu gosto. Ô, oh, Bino, tchau, Bina, vai, vai passear, vai, Bino. <risos> Ai, o Colo tá aqui sentadinho, de boa Já comeu <risos> Já comeu, Já? Eu tenho café eu café Sim, Tomou café. Está Ele falou Esse é meu irmão, gente É, é o... Meu irmão é... mais velho É Meu irmãozinho mais velho Mais velho Só aí Uhum. Ah, a tá chique, né? E a modernidade chegou aqui também, olha lá. Aqui, aqui, é, aqui eu faço ou o bolo, faço tudo, tudo, E aqui é o arroz. Tá vendo? Olha aí, a modernidade chegou aqui, olha. Olha o tanto, olha o rosto. Ali, mostra aquelas plantas. Faz anos assim. é, é que eu não vejo tanto que assim O rapaz chegou aqui essa semana, ficou doido. Ai, já, já é, tá fazendo jeito da é, minha mãe. É, minha mãe assim. Já tá cheirando aqui, viu? É, é. Ela tá preparando a comida da. da, da, da, menina, da menina. Da neta? É. Que ela vai ir. Vai trabalhar? É, ela tá trabalhando. Ah, tá. Ela vai lá Pois bem, e essa é a visão. Daqui lá pra fora. Ô Zezinho, fala pra nós aí do, do passarinho que você falou que viu lá na beira do rio. Ah, lá no Paraná? É, ela, ela faz a, o, o macho, é que faz o ninho. Sim. E a fêmea que vai aprovar, se não aprovar, é outro de novo. Eita. É tudo cheio de ninzinho, tudo pendurado, tudo reprovado. É... É legal, e não, ele é porque tra... eu, eu não, não filmei né, para mostrar. E ele trabalha, trabalha, né? Eu já vi trabalhando, é, sim. trabalha depois, é, é, é completamente errado o serviço que eles fazem, porque não sei. Tem tanto pauzinho que eles carregam, bicho, pra fazer o micro, tira lá fermenta dentro do mim lá. Não quer, não. Não gostei. Não. <risos> Até... Que nem, Elisa, não quero. Não quero. Não sim. quero. <risos> Eita eu gostava de ficar lá na beira do rio só para mim ver a palhaçada esses passarinhos aqui eu não vi deles ainda não, aqui não não, né? não então, será que não é o tal do João Graveto? pode ser porque lá pro lado de Minas a gente vê muito deles então pode ser isso aí que aparece parece algum... um bizarquinho, né? que você é, falou? é, pendurado é é, então eu acho que deve ser você não pois sabe Dadinho? não sei, eu não... não eu... tem esse conhecimento? não tenho esse conhecimento não hum. e esse cavalão aí no seu peito? O hum? banheirinho, Nossa, tá. muito de cavalo, é, né? ó, <risos> Você pode entrar na. Olha, olha, olha a botinha, ó. É, ó, por a cozinha tchico. aí, lá, pode, pode perguntar pra mãe aí. Fora o chapéu que tem lá guardado, né? O chapéu tá lá, né? O chapéu tá lá, guardadinho. <risos> Só couro. que, ó, meu filho, vou falar com essa pancinha aí. Você subir no cavalo. O cavalo arrega, <risos> hein? <risos> <risos> o cavalo vai abrir as pernas. <risos> o cavalo tem que, <risos> que ser é. gordo também, o cavalo tem que ser. Que você pensar, pesado, troncudo. É. <risos> Ei, dadinho esse é meu irmão também, ó. É, ele é mais novo que o Cosme que eu mostrei lá. E esse é o Zezinho, amigo Sim. da gente. É. Somos é. aí, é o. E é, é isso aí, gente. Vamos continuar. Já estou sentindo o um cheiro de almoço ali, um cheiro de tripa frita e está mexendo com a minha barriga aqui, viu? Hum. <risos> daqui a pouco eu vou beirar ali, o fogão da dona Zé. Ela, ela não faz a porque... Eu mesmo quando eu venho almoçar aqui, em casa até uma hora, duas horas da tarde. É? É. Vou para rua. Mas eu, aqui, eu nem cara. sei que horas são essas. meio É, né? É. Mas daqui a pouco nós vamos beirar ali. Hum. Pessoal, agora o tempo aqui está bem quente Bem quente mesmo Nós almoçamos Ela fez uma garrafa de café no capricho Uma jarra de suco maravilhosa E aí começamos a conversar, a trocar ideia Papo vai, papo vem, cadê a Madalena? Eu conheço a mulher que Deus me deu Ela tem o um costume depois do almoço Ela descansar e olha só onde que a Madalena está. Tá dormindo bem gostoso lá dentro do carro deixa eu tirar o sono da beleza dela enquanto ela tira o sono da beleza eu vou continuar aqui de boa já conversamos bastante com a dona Zefa, Ai, pessoa maravilhosa e eu também resolvi fazer isso aqui ó. faz tempo que eu não faço ó. Esse pezão branco lá embaixo Aí canaiada andar um pouco na terra pisando nela e agora o dia está bonito né? o dia está bonito mesmo gente essa árvore aqui ó ela foi invadida por era e essa era que está aqui gente tem muito nessa região né muito nessa região eu conheço por erva de passarinho. E isso quando pega uma árvore, ela acaba com a árvore, ela acaba, ela vai até sugar a árvore todinha. E o que vocês estão vendo aqui então não é da árvore, tá bom? Porque da árvore são aquelas folhas ali, ó, na ponta lá, ó. Ó. Fora aquela ponta bonita que tá lá ainda que sobrou um pouquinho, o resto é tudo erva de passarinho. É. Nessa terra tem umas coisas, né? O pessoal, já saiu de carro, já chegou de carro. Agora eu vou me preocupar em tirar o carro do sol e botar na sombra. A Madalena não tá lá dentro, mas eu vou ter que tirar. Se não. E nós também estamos tentando descobrir onde é que a gata deu cria. Nós estamos achando que foi ali para aquele lado, mas ninguém tem certeza. Uma gata linda que eles tinham. Ontem ela saiu e hoje apareceu sem nada. Estou tão desconfiado que ela tá ali. tá brava que nem uma leoa, viu? Gente, o tucano tá fazendo com que. Tirem as bananas antes de amadurecer. Acredita isso? Tucano chega aí, ó. E começa a comer. Já estão comendo lá por cima do, do, do cacho lá, ó. Aquele cacho lá que vai cair agora. Vai cair não que ele não vai deixar cair, né? O tá, tá comendo já. Olha ah lá, esse cacho aí, ó... Ó, esse cacho aqui, ó... <risos> ó... <risos> <risos> Olha almoço... Olha esse fico. Ai, ai, ai, ai... Pegou no rosto, pegou no braço, pegou em todo lugar... Gente, saí correndo de lá, tomei duas, três picadas... <risos> Conheceu? sempre, tomei três picadas... É. Tomei. Tomei no rosto, tomei no braço. Ah, <risos> pegou nós, hein? Cadê o barro? Deixa eu pegar para fazer barro ligeiro. Mais uma, quatro, três, quatro. Tomei mais uma agora. Deixa eu fazer um barro aqui, gente. Vou desligar porque eu tomei umas picadas de, de abelha. Já era. Eu não sei porquê, bicho. eu? Ele falou o quê? Aí, pessoal, aí. ó. Tucano, tá ó. Tucano já vem aqui, ó. Olha o é que ele faz, falando? ó. Olha, aí, ó. Oi, Chico. Marca esse saco grande ali, não tem nenhum, não, pra ele poder. E, e mesmo tem... o verde, ele começou a comer já, ó. Mas ele é isso? verdes. eu não tô falando se não tirar. Tira, não tirar, perde. Ele come a verde, come verde, deixa o jeito que ele, ele come. Ele come. Quatro, tá come mesmo. Comeu? Agora é só esperar secar um pouco. Que eu vou ficar bom. Então, aí, ó. Tomei aqui, ó. Tá vendo? Ó. E no braço. Nesse braço aqui também. Dá para vocês verem que onde ela pica, fica só desse jeito aqui. Só essa inchadinha aqui, ó. Fica. Coisinha pouca. Tá? E no outro que agora a câmera tá frontal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. No outro foi aqui, ó. Então, vai permanecer doendo. Um pouco, né? Ainda tá doendo um pouco aqui. Na verdade que quase não tá doendo mais, não. Tá doendo mais aqui nesse braço, ó. Mas é isso aí, a, a casa dela estava escondida De trás da folha Meu cunhado não tomou nem a picada nem, nem ele, nem o Chico Mas o Cícero aqui que estava filmando O interessante é que eu não entendi nada, gente Eu achei que fosse um galinho De algum lugar que bateu aqui, né Aí eu saí correndo Mas já tinha tomado três beijos Eu estava conversando com a dona Zefa Ela pegou esse baldinho aqui Mandou... Pedi para rapaz lá pegar, não sei se ela tinha um pouco guardado, isso aqui tem todos esses ovos caipiras aqui, né? Que ela nos deu para levar para casa. E esses dois mamã mamões, é, mamões aqui. Da qualidade formosa. Pra gente poder fazer uma festa. É o que eu falo, viver na roça. A gente tem essas bênçãos aqui, né? E Deus vai abençoar que nunca venha faltar.